do do Fala, ah, gente, boa. A gente fala, Real Fox, irmã, eu tenho que eu vou fazer um vídeo na rede Sky, beleza? Então, é isso aí mesmo. Vamos é tirar na net. A gente banho depois desse vídeo, porque é uma assim. Né? 何度も Nope. O que pariu, moleque. Chabo, vai pro caralho, pô. Conha da Yola, conta a tua mãe. Vai fuder.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 É, o autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Você é retardado por acaso? É claro. Eu também. Eu, João, tenho um sonho ser o melhor jogador de pvp da área de sky! Oh! Oh! Oh! Oh! oh, oh, oh. Que porra é essa, mano? Eu sou muito idiota! É mesmo? É? Oh! Oh! oh, oh. Eu sou muito idiota, velho! Por que eu tô imitando o Freezer? Tá bom! Beleza hum. Hum, Chora, bebê Nossa, nossa Que combo, que combo Ai, que otário nossa Não, não vou ser derrubado Não I'm como vai, de negro? Muda, mano muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, Reku Iyamu tá merda eu Puta, não é dano A boca, não é dano Oxi Haki, não Lixo, escória As ideias, mano essa ideia do cara lixo escória, mano, você tá em que época, velho? Tu tá em 1201 ainda, velho? Atualiza, filha da puta. Bota um xingamento bom, tipo, seu puto desgraçado. Meu Deus, mano. Os caras são é muito idiota, velho. O Minecraft, agora eu entendi porque é bom, mano. Os caras dá muita risa, tipo, desnecessário. Lixo escória, quem fala isso em 2019? Não, 2020, né? É, sei lá, foda-se. Mano, é quem falar lixo e escória, meu Deus, o cara tem que, tipo, muito ser escroto ou retardado e babaca. Idiota também. Lixo e escória. <risos> Essa foi boa, mano. Acho que eu vou usar. Ei, ei, ah, eu aquela, eu não é eu Thank you, Mama. Bom, galera, eu estou aqui no final do vídeo só para falar para vocês deixarem um like, beleza? Porque isso ajuda muito o canal e também compartilha com os amigos, por favor. Se você não é inscrito, é só você clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo pra me ajudar, beleza? Então é isso aí mesmo. Eu espero que você tenham gostado desse vídeo e falou! Fui!